Aí, amigos do Rio Maframix, estamos de volta para mais uma entrevista e hoje recebemos Ricardo Barros. Ele que já foi ministro da Saúde, deputado fede federal e hoje está aqui conosco para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais. Deputado, já tive o prazer de entrevistar a si, da sua esposa, quando governador. Hoje eu recebo o senhor aqui no nosso estúdio, é um prazer tê-lo conosco. Para quem ainda não lhe conhece, queria que o senhor se apresentasse. Eu sou Ricardo Barros, nasci em Maringá, engenheiro civil Formado pela Universidade Estadual de Maringá, eleito prefeito em 1988, portanto, 34 anos atrás, fui eleito prefeito da minha cidade, aos 29 anos de idade. Depois seis mandatos de deputado federal, fui secretário da Indústria e Comércio do Paraná, criamos o Programa Paraná Competitivo, ministro da Saúde, fiz uma gestão muito impactante, economizamos 5 bilhões de reais e reaplicamos tudo e mais serviços de saúde. E essa é a trajetória. E hoje eu sou líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nossa região é uma região que defende muitas bandeiras que o presidente Bolsonaro tem defendido. Eu acredito que é uma, uma população que é muito simpatizante a isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, deputado, o que, que o senhor já trouxe para nossa Rio Negro? Bem, recursos para o centro de eventos, é, recursos para um barracão industrial, recursos para a saúde, muitos veículos para a saúde... É, piso de Atenção Básica, que é recurso para o custeio da saúde, equipamentos é, para atender a área de saúde. Eu, como fui ministro dou muita prioridade para isso. São alguns milhões de reais que nós já trouxemos na parceria com o prefeito, com o Ricardo Ferreira. Tem sempre, sido sempre um bom parceiro, nos visita em Brasília, em Curitiba, e nos pede esses recursos e nós temos conseguido atender. Então, nós temos uma parceria... É, vamos dizer assim, pragmática com a cidade, de atendimento de demandas e estamos agora é, fazendo esse período de campanha eleitoral para colher os resultados dessa parceria. Eu tenho certeza que vamos ter um bom resultado aqui. Deputado, ao todo são quase 10 milhões durante esse período aí, é um número bastante expressivo e a gente agradece como Rio Negrense de coração, esse trabalho que vocês fizeram em prol da nossa cidade. Como você falou, o prefeito James é um excelente prefeito, o Ricardo Forquinho tem sido um grande parceiro também uh, uh, para mudar a nossa cidade cada vez melhor, mas eu queria que o senhor falasse para quem não lhe conhece ou para quem uh, já viu o senhor lá na TV, dando entrevista para as grandes emissoras, já viu falar o nome Ricardo Barros para, no dia 2, votar no senhor. Poderia... Está o microfone à sua disposição. Aproveitar aqui, Rio Mafra Mix, para toda a sua audiência, né? toda a influência que vocês têm, é, agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir o voto. É, eu preciso é, ter este apoiamento para continuar mais uma oportunidade de representar o Paraná lá na Câmara dos Deputados representar os municípios como o Rio Negro, que estão a nossa parceria, trazer recursos significativos como esse que temos trazido e continuarmos a ajudar o prefeito e a, os vereadores e a população, a equipe do prefeito, a ter mais qualidade de vida. Nosso objetivo na política é resolver os problemas daqueles que sozinhos não podem resolver os seus problemas. Portanto, fazer com que os impostos recolhidos possam fazer uma política social efetiva, e as pessoas que precisam do poder público, da escola pública de qualidade, do médico, do remédio, do posto de saúde, da creche para a mãe poder trabalhar ajudar na renda familiar, que eles tenham esses serviços com qualidade e à disposição. É esse o nosso objetivo. Deputado, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite estar aqui conosco e esperamos entrevistá-lo lá em Brasília. Muito muito agradecido. Espero poder continuar também com o presidente Bolsonaro lá, com o governador Ratinho conosco, e o número é 1151, boa ideia. Quando eu escolhi esse número, né, tinha muita propaganda, então, 1151, boa ideia, deputado federal Ricardo Barros, muito obrigado. Eu agradeço você que nos acompanhou aqui no Rio Mafra Mix, e a gente volta a qualquer momento com entrevistas como essa, ou muito mais informações de Mafra Rio Negro. Até breve.